Beleza então, Oscar. Finalmente a gente conseguiu fazer aqui a entrevista. Depois de alguns problemas técnicos aí e tudo mais. <risos> Mas vamos começar. Eu queria que você se apresentasse aí pro pessoal. Okay? Recentemente eu fiz uma entrevista também com um chileno que vai morar no Brasil para trabalhar. E no seu caso é, no, é estudos, então tem pessoas que estão tá na situação de estudos e outras de trabalho. Então, a palavra é sua. Bom, e aí galera do Youtube. Eu sou o Oscar, eu sou do Honduras. Eu sou estudante de um programa de intercâmbio. Eu estou, agora estou no Manaus, que fica no estado da Amazonas, aqui no Brasil. E é tudo muito legal aqui, é muito bacana. Bacana. Você percebeu alguma é. diferença assim cultural quando chegou em Manaus? Porque lev levando Percebi. em consideração, porque Manaus é um, é um lugar bem isolado do Brasil, assim, ou seja, do Brasil. No Brasil, seja, é um lugar isolado no Brasil. Ou seja, você brasileiro. tem o nordeste, tem o sul, o sudeste e você tem Manaus, tem o Amazonas, né, que tá tudo aí fechado. Alguma coisa em especial que chamou a atenção assim quando você chegou primeiramente e assim, tal? Primeiramente eu acho que foi a forma de se vestir aqui dos brasileiros. Por quê? Porque todo mundo, todo mundo Ui, andava coisa chinela. Tipo, com, com havaianas, ah -ha. <risos> com, com shorts e, e sem camiseta sabe? Sim, sim, eu é, gente, é... Tá bom. Aqui, aqui o clima é quente, é muito quente. Uh -huh. Mas isso aí foi um pouco estranho, porque como, no meu cara? país não é assim. Sabe? Parece que o pessoal tá tudo desarrumado, né? Assim como você vai no shopping e o pessoal tá de bermuda é, pois... e de sandália e de com a camiseta sem manga. Você... Isso aconteceu comigo, cara. Quando eu cheguei, quando eu é, tipo, cheguei na, assim... em na Venezuela, o pessoal não usa pênis ou oh, o pessoal não usa sandália, desculpa. Todo mundo sai na rua, aqui na Colômbia também, o pessoal sai com, com tênis. Tênis e calça um jeans. Pois é. Então, no Brasil, como você acaba de mencionar, nós estamos acostumados a sair de bermuda, sandália, é normal. Eu vou aqui comprar tal coisa, é. vou de bermuda, sandália, vou no supermercado, bermuda, sandália. Vou aqui no shopping tomar um sorvete, vou de bermuda, sandália. E quando você vê isso, você fica, <risos> caramba, por que o pessoal aqui não se arruma, não se veste bem e tudo mais? Aqui todo mundo é livre, sabe? Uhum que cada quem usa o que quiser o cabelo, cara, eu já vi meninas, meninos com cabelo vermelho, verde, até roxa, aí eu fiquei como, caramba, que você que é isso aqui, ó, pois... é, que que eu vim fazer aqui, que que é isso. Mas você gosta dessa variedade, assim, que as pessoas possam se expressar mais, sem se importar tanto com o que as outras pessoas pensem? Pois é, eu, eu gosto muito porque na verdade a maioria das pessoas aqui não sei se é em todo o Brasil né uhum. mas aqui no Manaus o pessoal é bem amável olha uhum. eles são tipo um sinônimo de simpático uhum. mesmo aberto, sendo tipo todo acol acolhedor todos esses é, né? todo esse arrumado, é. <risos> esse aí, eles né? te faz <risos> eles te faz sentir como se fosse uma família uhum. isso aí eu achei legal muito bom porque é difícil, sabe? O processo de deixar a família, isso aí. Uhum. Claro. Isso me ajudou muito aqui. E, e, Oscar, uma pergunta. Você começou a aprender português antes de, de chegar no Brasil? Imagina, você já fala bem... Já faz quanto tempo que você está no Brasil? Bom, eu não aprendi lá no meu país. Sério? Eu vim aqui sem saber nada. Cero, zero, Totalmente novo. Você ficou com, com medo assim, não, de chegar no país e sem saber nada? Alguém falou para você que o português era muito parecido com o espanhol. Pois é, é isso aí. Quando eu estava na Honduras, antes de eu ver todos, todos os meus amigos falavam a mesma coisa. Muito parecido, sabe? é igualzinho, tipo, cara. Na, na, na, não esquenta aí, não, não se preocupa. Né? O espanhol e o português é a mesma coisa. Só é falar devagar, eu, fala lentamente, tudo bem. É, por pois... ilusão, Porque, aí, aí, eu, eu, eu Eu cheguei com essa mentalidade aqui e, cara, nunca mais. Aí Quando, no, eu no só vi no, você... no avião no aeroporto já começou os problemas. <risos> já você começou a falar a moça, né? O, o moço aí eu fiquei, caramba, que que ele diz que, Falou, que, o que foi isso aí? Ó, <risos> graças a Deus que algumas pessoas aqui falam inglês também, sabe? Uh -huh. Isso aí até que meio ajuda se bem que agora Só você que, já não precisa em, disso, né? Ou Seja no começo talvez, mas agora você, eu vejo se você já tá talvez. bem. Em quanto tempo você consegue falar português assim? Em quanto tempo você chegou a esse pois. nível? Bom, eu cheguei há seis meses. Eu acho que okay. comecei a estudar, a estudar uhum. há cinco meses, sabe? Então é tipo okay, cinco, você, você cinco começou meses, a estudar há quatro meses a estudar, e meio, que okay, um instituto com um professor particular, alguma coisa ou? Foi um curso oferecido pela Universidade do Manaus. Okay. Falando sobre é... esse, sobre esse curso, desculpa, é, é da bolsa de estudos, tá. né, que você está falando? Ou seja, você você recebeu a bolsa de estudos e com isso você recebeu um curso também de português? Pois é. Como, o curso como, é de graça? Como você conseguiu esse, esse curso? Veio de onde assim? Como como apareceu? Alguém falou para você? É um curso aqui? Uma bolsa de estudos? Não sei o quê? Bom, esse curso aí é especializado para os estudantes do meu programa, sabe? Só que a maioria deles são da África. Ok. Então, quando eu cheguei, eu vi um, tipo, um monte de meninos africanos, tá? Eles vão ser meus colegas, meus colegas, eles são meus colegas ainda. Ah. Aí o curso já é oferecido só para nós, só para os estudantes desse programa. Entendi. Só que é o início, sabe, eles têm mais dificuldade para aprender. Porque um idioma diferente, totalmente ah, diferente, diferente do que eles é. fazem. Pois é. Aí eu senti que não estava fazendo muita diferença, que eu não estava aprendendo muito. Uhum. Aí eu comecei a pesquisar na internet e encontrei um cara aí que faz vídeos na internet e estava bacana, tava legal. Esse foi Felipe Brazuca. Foi esse cara aí, <risos> esse professor aqui é muito bom, né? Valeu, cara. Você lembra qual foi o, o primeiro vídeo que você viu? Foi as 20, 26, 25 expressões utilizadas no trabalho. Ah, ok. Esse é um vídeo recente, cara. É um vídeo bem recente. É... Assim. Faz uma semana eu acho que eu publiquei esse vídeo, mais ou menos. Não faz muito foi, tempo. Aí. Cara, eu vi todos os seus vídeos, Esse dia aí eu vi todos, Sério? literalmente, eu vi todos. <risos> você não cansou assim de escutar Felipe, Felipe toda hora falando, falando, falando, falando? Não, não eu não cansei não, porque eu sabia que ia me ajudar. E, você, e das coisas que você aprendeu com os vídeos, você já começou a ver na prática aí também? Morando no Brasil, escutando já. as pessoas, mas caramba, aprendi isso no vídeo, a ah, verdade, eu vi em tal vídeo, isso. Eu já vi. Principalmente, tipo, os os vizinhos, que Sim. eles falam um português assim, o tipo mais brasileiro. Como informal, assim. Informal, é. Ah, é isso aí. Tá. Aí o pessoal falava, ele ele tá pegando no meu pé. Ah, claro. Eu não sabia. Eu achei que era, tipo, literalmente, tá? Como pegando pegando o pé. no meu pé aqui. porque você tá pegando meu pé é. aqui? Claro. Aí, então, você isso, eu viu falava, vídeo, falava você entendeu? Pensava, né? É, aí entendi. Aí que a ficha caiu depois, né? A ficha caiu também, né? Expressão muito brasileira, cara. Deixa Muito brasileira, é assim. N nesse momento você tá morando com amigos ou tá morando sozinho no Brasil? Não, eu estou morando com duas amigas. Ok, já? Que são já da... Honduras... uma, é da... uma é da Honduras e uma é da Guatemala. Você já conhecia as duas antes de ir pra aí? Não. Não conhecia? Eu só conheci uma. Conheci uma. E ela está tá no mesmo programa que você está, de intercâmbio? Qual, qual é, o, é o curso, Oscar? Engenharia? Que... O meu curso? Sim. Engenharia elétrica. Engenharia elétrica, é. E elas também estão fazendo a mes, a, o mesmo curso? Não. Bom, a menina que eu conheci lá no Honduras, ela já leva aqui uns três anos. Ah, ok, muito tempo Ela está fazendo me é, medicina. Uhum. A outra menina, ela vai fazer engenharia engenharia agrônoma, tipo assim. Okay. Alguma coisa assim. Uma... Uhum. É, a... Sim, pode falar. Bom, a menina de Honduras, ela me ajudou aqui a conseguir, tipo, uma moradia. Ah, ok. Onde okay. morar, porque okay. eu... Eu não sabia nada, sabe? Eu não sabia falar, eu não sabia. Ela me ajudou, me ajudou muito. E o processo muito. também de alugar que não é tão simples para estrangeiros. Papéis e tudo mais, é fiador, que blá blá blá, que não sei o quê. Olha, normalmente eles querem se aproveitar. Uhum. Como eles me vendem, eles olham para mim e eles veem que eu sou jovem, uhum. que eu sou estrangeiro, que eu não sei falar a, a língua. O idioma, aí começa a. Aí eles dizem, ah, ele... aí fazer esse o, cara aqui vai né? dar grana. Sim, começa assim, é, Esse cara aqui vai dar grana, é. Isso acontece muito na América do Sul, cara. E o pessoal como que vê a situação e é que quer tirar vantagem, não sei o quê e tal. Ah, o cara é estrangeiro, então... Não sei, você vê um... Geralmente você vê também uma família viajando, cinco pessoas. E você vai vender um pacote turístico lá e você fala, ah, são cinco pessoas, é uma viagem que você não faz toda hora. Então você começa Olha, cara, isso não é uma coisa que você faz sempre e tudo mais uma oportunidade única, você tá com sua família aqui, aí o cara fica ah, ok, ok, eu vou, eu não sei o que, aí você vai, entra na onda, né? Oscar, é, a primeira, é. quando você foi. decidiu estudar em outro país, o Brasil era, foi a primeira opção que você, que você tinha em mente, assim? Ou você tava pensando em ir para outro lugar? Eu pergunto porque tem muitas pessoas que planejam uma coisa e sai outra. Bom, foi tipo assim, no meu caso, o meu sonho, que sempre foi meu sonho, foi ir para a Inglaterra, uhum. sabe? Só que as coisas políticas entre Honduras e Inglaterra, eu acho que... Não sei, não tem embaixada. Estão complicadas. Ah, okay. Eu acho que não tem embaixada de Inglaterra lá na Honduras. Uhum. Então fica complicado o processo para você viajar e tudo mais. Pois é. Aí eu fui para a Embaixada do Brasil. Aí eu vi aqueles papéis que também estava muito complicado ir. Uhum. Porque eles pediam umas notas, tipo, quase perfeitas. Sei. Mas eu, aí eu pensei, tá tá legal. Se vai sair, vai dar. Se vai dar certo, vai dar certo. Se não, pois. Eu vou e ficar aqui. Vai pra outro lugar, o é. que seja. Morrer não vai, né? Assim, tipo, ah, se, não, se não der certo, é uma questão de vida ou morte. Pois é. Aí eu consegui. Eu consegui a bolsa e eu estou aqui, né? Uhum. E quando, quando você recebeu a notícia, foi algo assim que você já esperava que ia sair ou foi algo assim inesperado, assim, o caramba, saiu? Foi inesperado, muito, muito inesperado, sabe? A embaixada ligou para mim. Uhum. Aí eles me, me, me, me falaram, tá? Olha, parabéns, você conseguiu a bolsa. Aí, processo, né? O processo que eu tinha que fazer depois. Sim. Cara, isso isso aí foi, foi, foi demais. Eu até quase chorei aí. Aí eu liguei para minha mãe também. Você emocionou. A minha mãe e o meu pai. Orgulhosos os dois. Aí foi muito lindo. Esse momento aí foi lindo. Em Honduras. Na Honduras. Eu só falo, em Honduras. Em Honduras, hein? Eh? Fala? Foi em Honduras, na Honduras. Na Honduras, não, acho que é em Honduras. Em Guatemala, na Guatemala. Não, na, na Honduras. Não, não sei, é muito estranho Honduras, isso. Aí. É. <risos> <risos> em Honduras, não, não, não, não. em Honduras, em Honduras você você já você morava com sua família, imagino. é, você morava tem com sua é filho único. não, eu tenho um irmão mais velho uh -huh. que ele, olha, ele também ganhou uma bolsa. Uh -huh. ele ele está na, na, na Taiwan, no Taiwan, sabe? Ásia. Ah, ok. o continente é bom e tenho dois irmãos mais novos. Ah, são quatro. que Somos quatro, sim. É como na minha casa. E o meu pai grande. e minha mãe. Família grande. Família grande. Sim. Sim. <risos> Tínhamos ah. que lutar pela comida ainda. <risos> e quando você vai para um restaurante, você tem que esperar a mesa que tenha para várias pessoas. Porque geralmente, pelo menos no Brasil, quando eu ia com minha família, é. as mesas eram para quatro pessoas. Geralmente, a, tipo 70% das mesas são quatro ou uma mesa. Nada mais. Então você, é assim, você tem uma é família que... grande e então tal, aparece um montão de gente, então, tem que esperar agora que desocupe uma mesa aqui. É. Ah, Oscar, outra pergunta. O processo, tá. o, o processo dos documentos para você viajar, você mencionou aí que parecia um pouco complicado assim, no, o processo para ir o Brasil, pra bolsa de estudo e tudo mais. Mas foi algo assim, muito difícil, que você como, caramba, não não vou nem fazer isso. Ou foi algo que se você, como, caramba, eu vou prestar mais atenção nisso aqui, vou fazer direitinho e tudo mais. E você fez tudo certo, como foi o processo bom, burocrático eu... assim disso, para o intercâmbio? O processo burocrático, bom, não é tão complicado assim, sabe? É só, tipo, autenticar o diploma, okay, okay, okay. A... a primeira vista pode parecer muitas coisas, né? Você, caramba, isso, aqui, é. ainda tá... você olha você, caramba, não, muito complicado. É, eu acho que o maior problema foi que, bom, eu tenho boas notas ou uhum. eu tinha boas notas, uhum. só que aí eu pensava, caramba, é Honduras aqui a é a galera que tem notas notas muito maiores do que eu, uhum. eu acho que foi esse pensamento aí que me limitou um pouco, sabe? Uhum. aí depois eu vi, eu falei com uma senhora da embaixada e ela disse que eu era um, um dos melhores, aí, uau, wow. aí você se animou? aí fiquei me animei, me animei, cara, assim, tipo, Caramba, agora sim, animado, eu, eu, eu, super tipo, animado. Você ganhou o que? Autoconfiança. É, é isso aí. Isso aí é crucial, cara, na tomada de decisão. Que você tem a confiança que você crucial. pode fazer isso. Ok, algumas outras perguntas que eu tenho aqui. Primeiro, eu lembro que quando eu fui em Manaus, eu, eu, eu passei um tempo em Manaus aí também, e passei um tempo em Tabatinga, que é por aqui na... Aí, Tabatinga, Tabatinga, fronteira com Letícia, assim, Tabatinga, Brasil, Letícia, Colômbia. E eu lembro quando eu cheguei é. no Amazonas aí, eu, eu via como cobras passando pela rua, assim, tipo, normal. Como você vê um pombo assim na rua, você vê uma cobra, um macaco, não sei quê. Aconteceu alguma história engraçada com você aí durante esse período, assim, alguma coisa que você viu? Você, caramba, que é isso? Eu tô na selva aqui. <risos> <risos> já, já. Olha, bom, primeiramente, a universidade. É o fam, uhum. é tipo em meio das, do, dos bosques, okay. sabe aí eu já uma vi floresta, macacos. Tudo mais assim. É, já vi macaco, já vi, eu vi um jacaré uma vez. Eu vi uma aranha tipo assim, cara gigante, enorme desse tamanho assim, peluda assim. grande. Assim, assim. né? E também aqui você tem a, a chance de fazer um passeio que é tipo conhecer a floresta do Amazonas. Aham. E é o aí que, um, você... é, é, São vários dias viajando? É um dia completo? Como é que tem é? várias opções, uhum. tem várias opções. eu Olha, eu sofri um dia, porque eu tinha que estudar, sabe, eu não tinha muito tempo. Uhum. Aí você pode ficar até uma semana, se você quiser, lá. Bom, aí eu fui ao passeio e eu vi, tipo, uma cobra grandão ah. tipo, dessas, dos filmes, sabe? Anaconda, <risos> Anaconda, isso mesmo aí. Aí chegou o cara assim, aí quem, quem, quem, quem tem aqui o, o valor? A coragem. Para colocar coragem, para colocar isso aí. Mas aí o que era eu fogo, pensei, mas ah, mas cara falou, mas não era venenoso, é cara, claro. Né? uma cobra que não era ah, é, suinta, é. Né? Pois é, eu acho que, até que estava meio dormida a cobra. Ah, porque... ok. Anestesiada assim, estava mais calma. É, eu acho que sim. Uhum. Tá, Como eu disse, bom, tá bom, isso, isso é uma vida. Aí eu peguei, eu coloquei aqui bem no meu pescoço, hum. aí eu tirei foto, né? Vou colocar a foto aí na, na, na entrevista também. Pra tá, pessoal tá, ver. coloca. Aí a, a primeira foto que eu tirei, caramba, olha, a minha cara, <risos> o, a única coisa que, que dá pra refletir aí é o medo. Claro, <risos> aí eu estava mas... apavorado. Não, não é cara. todo dia que você tem uma cobra gigante abraçada com você, né? Pois é. É uma coisa uma assustadora. E, é. e em questão da, do idioma, assim, você passou por alguma, por alguma vergonha falando alguma coisa em, em português, pensando que era a mesma coisa, que não tinha nada a ver? E o pessoal, quê? tá falando de quê? Alguma situação? Já, assim? já, já. Já passei. Foi, foi sabe, né? Aquele, aquele negócio com meus amigos, que eles falaram que é a mesma coisa. Tá. Aí um dia, eu tinha uma vontade, tipo assim, cara, eu quero frango, hum. quero frango, eu quero almoçar frango. Tá, aí eu saí, eu fui pro mercado, aí eu achei que era a mesma coisa, achei que era a mesma coisa, aí eu Parece disse... Parece muito português é, espanhol. É, desculpe, moço, onde está o, o pollo, pollo, aqui em espanhol, né? Aham. Uh -huh. Aí todo mundo ficou me olhando, pollo, que, assim, tipo, é estranho, estranho. Né? pollo, o que é que isso? Aí a única essa, coisa essa é a que eu que decidi de foi. A com a mímica, né? <risos> podio, podio. eu te que você é a mímica aí. Tá, aquele. junto, pode, pode! Ah, e que a ficha caiu em eles. Aí, frango, é isso, né? Frango. Aí eles me mostraram aquele frango. Ah, tá. É isso aí, cara, tá. Mas Nossa. foi. Claro, foi uma no, vergonha, né? Sim, no momento quando você chega, você fala. Isso acontece comigo. Tem duas situações. A primeira é que você pensa que é a mesma coisa e você fala e não é. Ou que você pensa que é outra coisa e você tenta explicar com um milhão de palavras e no final das contas é a mesma coisa. É a mesma coisa, é. Caramba, é a mesma Checa... coisa! <risos> Tem uma vez que eu fui numa, numa, numa loja de ferragens aqui e eu tava procurando uma, uma, uma canaleta né, pra colocar no, os fios por dentro e tudo mais. Sendo que é um nome muito específico Sim. e eu pensei, caramba, não é possível que canaleta tenha o mesmo nome. Ou seja, nah. Então eu comecei, eu cheguei e falei, ah, você tem esta vaina que põe para os cables, não sei o quê. Ah, qual? Essa? Uma caixa. Eu, não, não, é outra que põe também telhado techo, que não sei o quê. Essa aqui? Eu, não, não, não é essa. E a, a mulher, aí eu, eu vi que tinha em cima, eu falei, aquilo dali, ó, aquilo dali. <risos> Apontei. A mulher, ah, uma canaleta. Aí eu, caramba, sério, Você já a mesma coisa em espanhol. Eu passei uns dois minutos, espanhol, eu acho, tentando explicar mulher. o que eu queria. A mulher ia lá dentro, voltava, ia lá dentro, voltava, trazia coisas, e essa, esse eu, não, não, não. A mesma coisa. Então, acontece muito que quando você pensa que é a mesma coisa, não é, e se você é. pensa que é outra coisa, é a mesma coisa. Mas é a mesma coisa. Sim. Eu acho que esse aí, é o maior problema dos dos falantes de espanhol, uhum. sabe? Que às vezes mistura o espanhol e o português. Ah, é normal. Olha, se eu estou misturando, eu peço as desculpas, né? desde agora. Ah, tranquilo. Qualquer, eu... qualquer mistura que você fizer que mude o contexto e tudo mais, eu vou falar na mesma hora, tenho certeza. Tá bom, obrigado aí. Oscar, o pessoal, da, os seus amigos e a sua família. Ou seja, a sua família já percebi que, já, que apoiou totalmente a sua decisão de, de viajar, de fazer o intercâmbio. Sim? Os seus amigos também, a mesma coisa? É, bacana, você é. vai viajar e tudo mais. Ou também. Seja, que, foi, que foram pessoas que, que te funcionaram muito também. Para continuar, como o caramba. É isso aí, eu tô no caminho certo. Eu quero fazer isso. As pessoas estão falando Me... também que Olha, é isso eu que vou... eu tenho que fazer. Isso... Tá ouvindo? Foi você. É, o. Então, o apoio do foi incrível, assim como o da minha família, uhum. porque aí um dia eu estava pensando, né, aí eu não me sentia cômodo lá na Honduras, eu sentia que eu podia fazer muito mais do que eu estava fazendo lá. Uhum. Eu para meus pais, olha, eu não, não estou bem, eu quero buscar outra oportunidade. Seja mesmo em outro país, preferivelmente em outro país, sabe? Aí eu falei para os meus amigos também. Aí todo mundo me apoiou, me apoiou hum. como um tipo incrível, incrível. Bacana, cara. Você está com, um apoio... tá com quantos anos agora, Oscar? Ah, 19. Ok, você está com 19 anos, se mudou da Honduras para o Brasil, e a ideia é passar bastante tempo, né? Porque são estudos, então isso é anos que você vai passar. É. Vão ser cinco anos. Lá no São Paulo. Muito tempo, cara. Uma, uma, uma dúvida. Muito Oscar. tempo. É muito comum que as pessoas, ou seja, que se eu estou tá. na minha casa, na minha cidade natal, eu estou com minha família, eu estou com a minha comodidade, tudo mais, estou com o meu conforto. E quando eu decido ir para outro país, viver e tudo mais, o estilo de vida muda muito. você você percebeu essa mudança no seu estilo de vida, depois que você saiu da Honduras para o Brasil? Seja, não sei, com amigos, uh, alimentar também, exercício, tudo, ou seja, o estilo de vida em geral. Assim. Ou que agora você tem que fazer coisas que você não fazia antes, e agora você tem que fazer porque ninguém vai fazer para você. Desde o café da manhã também, que ninguém vai fazer. Sim, eu percebi. tá. Quando eu cheguei, eh, eu não sabia cozinhar, ah. eu não sabia lavar roupa, praticamente inútil. Eu não sabia fazer nada, nada. Aí eu aprendi, depois de um tempo que eu aprendi. Cozinhar tá farinha, vindo, mas... sabe, calabres, coisas assim. É, pensei, E a comida do mais? Brasil? A comida, bom, até que não é tão diferente. Só ah, que, okay. na verdade, eu sinto saudades da, da comida da Honduras. Ah, ok. Aqui tem algum a farinha que você... é gostosa. Algum prato da Honduras que Bom. você pode preparar aí no Brasil também, sem nenhum problema? É, porque não tem os, ingredi... os ingredientes. Não tem os Aqui ingredientes não, não... não sabe cozinhar, né? <risos> você acabou de falar aí que ah, não, na Honduras eu não cozinhava nada. Ou seja, eu ou seja... <risos> Aquela velha desculpa, é um não, né? não tem aqui, não sei o que, não, mas eu é entendo, beleza, beleza, é isso aí. Cara, você, tem que, você aprende pois muitas é. coisas, aconteceu a mesma coisa comigo também, viajando, quando eu saí, eu não cozinhava nada porque não tinha que cozinhar, ou seja, a minha família fazia a comida, já estava pronta, ou seja, pela manhã, já tinha o café da manhã, almoço, já tinha o almoço, então não tinha que estar fazendo comida. E de fato, agora eu cozinho, mas quando eu vou para o Brasil visitar a família, eu não, não, não, não tenho uma oportunidade de estar tá cozinhando assim, não é tipo, ei, você vai cozinhar hoje, não. Eu tô na casa e ó, hum. a comida de hoje é essa. Então, ah, ok. Então, você não pratica, você perde a prática tchau. Você pode se esquecer, é. como cozinha e tudo mais. Normal, você pode ser o melhor cozinheiro do mundo, mas se você não tá praticando sempre as suas receitas, você vai se esquecer das medidas e tudo mais. Então, pois. é bom você praticar, senão você esquece os detalhes. Né? Alguma outra é, coisa em questão de, de conforto, agora que você está dividindo com pessoas que não é sua família e tudo mais, são amigos, como é que está sendo isso? <risos> tá. Bom, quando eu estava também lá na Honduras, eu tinha aquele jogo, né, o play Playstation. Uh -huh. Bom, aí eu jogava muito e a minha televisão também era boa. Uh -huh. Aí, quando eu cheguei aqui, eu não tinha, não tinha nada, nada, só o meu computador. <risos> e até que na, não é tão bom esse aqui, ó. Aí a única coisa que eu fazia era assistir seriados uhum. pela internet. E caramba, a internet do Brasil não é bom. Sei, tem é tem sérios problemas com a internet. Porque é muita gente, é, é muito... não tem banda para todo mundo. Pois é, aí é muito ruim. Também eu costumava jogar futebol na Honduras. Muito, muito. Tipo, todas as tardes. Aí, quando eu cheguei aqui, eu tentei jogar uma vez, sabe, eu não consegui, pelo clima, porque... Calou, tá, aí, eu tá acho abafado que assim. Tá calor. Olha, aqui é quente e é úmido também. Sim, é no norte, né? Aí no eu, Amazônia. É, eu não consegui respirar bem. Aí eu disse, não, eu já vou me aposentar do, pushi, do futebol, pelo menos ah. por agora. Aham. E você começou a fazer aí... outra esporte, a praticar outra coisa ou, ou deixou de vez? Eu... Não, eu comecei a ir na à a academia, para academia. Ah, ok, bom, também. Tá aí. Agora que eu deixei também, quase um mês, sim, porque eu estou estudando para a prova ah. final. Ah, entendi. O Oscar, como é que você viu a o recebimento dos brasileiros com os estrangeiros assim? Como é que foi essa integração assim? O pessoal recebeu bem os estrangeiros como? ou é como ah é uma pessoa mais aí você quer ok o cara é Não, leituras. foi foi muito muito legal foi muito legal quando eu vim todo mundo se chegou perto de mim ah. tipo querendo fazer uma amizade sabe é, turma, querendo um tipo. é aí o pessoal aqui é muito alegre é muito contente <risos> aí eu percebi isso aí a maioria das pessoas sabe me tratam como se eu fosse família Bacana. Isso aí eu acho muito, muito bacana. é. Quando você está num país que você se sente querido nesse país, é, é algo que muda totalmente a sua experiência. Quando você vai para um país, é. não importa o quão bom seja o país em termos de tecnologia, de política, de não sei o quê, mas se as pessoas não, não têm essa conexão, assim, o mais básico que é, que é fazer com que as pessoas se sintam, se sintam queridas na sua presença, perde tudo, cara. Seja não vale de nada. É por isso que tem tantas pessoas é. que vêm de certos países da Europa aqui na América do Sul e, e ficam na América Central também. E ficam, ficam aqui por quê? Porque as pessoas são mais abertas, conversam e tudo mais, Mas brincam. Ou seja, é como é. É, acolhem mais as pessoas, sabe? Isso é algo que Sei. eu escuto sempre, sempre, sempre, sempre a mesma coisa. O que, é que você mais gosta, o que, é que você mais aprecia aqui, você dá valor aqui na América do Sul? Ah, as pessoas, as pessoas são muito amáveis, as pessoas, as pessoas. E, cara... O que importa é isso, são as pessoas. É, porque ao momento de eu deixar minha família, os meus amigos, isso aí foi difícil, cara. Isso foi muito difícil, sabe? Porque Nossa. eu tinha uma vida lá no Duras, Sim, deixar é a parte tudo, tudo isso, cara, deixar foi, tudo, aí. foi difícil. Aí quando eu cheguei e eu vi a atitude do povo brasileiro, foi, foi assim, legal, legal. Aí você falou, eu vou fazer eu amigos aqui também, e vai ficar bacana. É. Já quando você for é. embora do Brasil, vai acontecer a mesma coisa. Você vai ficar triste, caramba, vou deixar o Brasil, os amigos do Brasil, não sei quem. Já, por, por quê? Porque você está criando laços com as pessoas. Aí, então, é então quando, você, quando você voltar, vai acontecer a mesma coisa. Você teve vários é. anos para criar laços na Honduras, e agora você tem vários anos aí no Brasil também para criar laços. Muitas pra pessoas laço. você lá, vai conhecer e tudo mais. E, claro, quando você for embora, essas pessoas vão fazer falta, o seu estilo de vida vai fazer falta. É normal, mas aí você se adapta, né? Você se adapta. Eu me adaptei agora até que sou meio independente, sabe? Uhum. Uh, Oscar, tá. teve, teve, alguma, teve alguma coisa assim que você ficou incerto sobre a viagem do Brasil? Assim, pro Brasil, seja alguma coisa que você como ficou, cara, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Alguma coisa que, que tinha assim você naquela indecisão assim ou nem sequer, nem sequer na indecisão, mas que vocês já sabia que você ia viajar, mas alguma coisa que você ainda não não se convenceu 100% que vai dar certo? Eu acho que foi o... Como, eu não sei como dizer isso aí, mas como trocar é? de vida, assim, assim, okay. sabe? Só so, ir de um país ao outro, aí eu pensei, e como é que vai ser a minha vida lá no Brasil? Uhum. talvez eu não vou conseguir ninguém eu não vou ter amigos uhum. eu, pois é foi esse, a primeira vez esses que eu tive foi okay. sozinho sozinho foi uhum. aí pois eu acho que esses pensamentos já estavam em mim ficavam em mim aí eu ficava pensando pensando a mesma coisa aí depois de um tempo que eu eu como que é como percebi que? Ah, ok. Me dei conta. <risos> Me dei conta, é. Que, olha, eu tenho que mudar. A vida é assim. As coisas mudam para bem ou para mal. E aqui as coisas mudaram para bem. Porque eu estou aqui tranquilo, eu acho o Brasil muito legal, muito bacana. Tudo aqui foi... foi foi incrível. A Você experiência, tá, tá, assim, foi muito boa. Está cumprindo com as expectativas. É, tá muito bom cara isso é muito importante o que o que você o que você achou mais diferente da cultura da Honduras e do Brasil algo mais chocante assim para você bom lá na Honduras a gente tem problemas de violência uhum. de assaltos roubos muito isso aí é triste mas acontece aqui no Brasil também só que não é tanto assim okay. aqui o pessoal tem mais verdade por isso é que eles são mais contentes, sabe? Aqui é muito raro escutar que alguém foi roubado, que, tipo assim coisas assim. Uhum. Ou seja, pela experiência desses, a... desses, seis meses que você tá aí, você não não teve essas, não escutou muitas coisas de roubo, de, de violência, Ei, cuidado, estão roubando, não sei o quê. É, não, não escutei não. Uhum. Por isso é, eu eu acho que foi isso aí o o, o, o maior a maior diferença. Aham. Uhum. Sabe? É a qualidade Porque de vida, a de... né? A qualidade de vida. Porque lá no Honduras, por essa causa, as pessoas são um pouquinho mais fechadas. Ah, okay, sabe? Isso. Cada Mas quem fica aí assim, na sua... Os caras vão é. roubar aqui. Aqui... É. aqui não. Aqui todo mundo é amigo de todo mundo. Uhum. Isso que eu adoro aqui. né É como sem, sem malícia, né? Sem má intenção, assim, como que... A, é... a, em São Paulo, que é uma cidade muito grande, tem vezes que você... Não sei, você pode se aproximar de alguém perguntar a hora e perguntar onde fica tal lugar e as pessoas ficam com medo de responder. E, então fala, não não sou daqui, não sei, eu não conheço, eu não conheço. E já vai ter outras pessoas na mesma cidade que vão parar, vão tirar o telefone no bolso, vão mostrar no mapa, não sei o quê, oh, aqui, ó, você vai aqui direto, não sei o quê. Então são vários <risos> casos que você vai ter. Tem o um caso extremo, o extremo para os dois lados, o extremo desconfiado e o extremo que é super confiado, assim, que não, nada vai dar errado, né? Tipo, ah, vou falar aqui tudo mais, sem nenhum problema, né? Oscar, Oscar, eu queria saber de você, qual é a maior recomendação que você pode dar para as pessoas que querem ir para o Brasil agora, que estão aprendendo português e também, claro, as pessoas que estão aprendendo com a metodologia tradicional, ou seja, geralmente as pessoas que seguem meus vídeos na internet já, já seguem uma metodologia, uma metodologia diferente diferente da tradicional, porque como você já viu nos meus vídeos, eu não falo nada de gramática, eu ensino português que se fala no Brasil, vou mais direto ao ponto e tudo mais. Então eu imagino que se uma pessoa está seguindo os vídeos, é porque acredita nessa metodologia e funciona. Muitas pessoas em vários países estão aprendendo com os vídeos e tudo mais, e sem regras gramaticais, nada disso. Você aprende de forma natural como você aprenderia no seu país nativo. Então eu queria que você desse uma recomendação, para as pessoas que vão para o Brasil e que pensam que o português é muito parecido com o espanhol e que não precisa aprender nada. só É falar devagar <risos> e se as pessoas falarem devagar comigo, eu vou entender e tudo mais. O que é que as pessoas estão perdendo em não, em não aprender português? Como pensar que todo mundo vai entender e tudo mais? Bom, tá. a minha recomendação, primeiramente, é saber o nome das comidas. Saber okay. falar as comidas. Uhum. Aí você não vai morrer de fome, não. No restaurante, pedindo aí, e tudo mais. Restaurante, é. Aí o que eu fiz, que eu vi também aí nos seus vídeos, é tirar todo o espanhol okay. e o inglês. todo não, não, todo. Não relacionar escutar outros idiomas, é português com português. Não. Pois é, aí eu comprei livros, uhum. escutava música. Os seriados eu comecei a assistir só em português. Uhum. Filmes em, port... em português todo, todo em português, tirando os outros idiomas. aí isso aí ajuda muito, muito. Uhum. tipo muito cara. É, ou seja, muito. é crucial né, assim, ler, porque você é já bom, não pensa em espanhol. Crucial, assim. é. Pá. e escutar mais, mais aí, que, que ler, que, que escrever também mais que ler. escutar no começo mais, mais escutar. muito importante. É mas escutar, hum? sair, sair, falar com as pessoas é muito importante. Porque talvez você fica trancado aí no quarto estudando. Uhum. Só que é o momento de aplicar o que você estudou você não com um brasileiro, com um falante nativo. Aí você pode ficar até meio nervoso. tá ouvindo que o brasileiro normalmente fala muito rápido. Fala Mas, rápido, é, rápido rápido expressões rápido expressões também. É, quando eu cheguei, eu lembro que a única coisa que eu escutava o brasileiro dizer era blá blá blá blá blá, né? Né? Blá, blá, blá, blá. né? Ah, você vai sair com a gente, né? né? Aí você vai aprender, né? Esse... né? Né? Né? É só isso aí, cara. Aí eu ficava caramba aí, eu não tô aprendendo bem. Eu tenho que sair mais, eu tenho que ler mais, uhum. ler em voz alta, é muito bom, muito importante. Isso aí né? me ajudou muito. Você vocaliza bem com você Muito importante. Escutar a música, cantar a música. Uhum. Isso que eu fazia, eu não sou cantora, né? mas Cantar. Não precisa, né? Eu o, sei, eu sei. o que diz a música. É. é só cantar, é só Aí você ter isso a, vontade, ajuda muito. a vontade de cantar, já tá, já tá bom. Pois. A vontade de, de cantar, você já vocaliza bem. E de fato, eu de até cantar, mencionei é. isso em um vídeo. Que você falar em voz alta é bom porque você vocaliza bem o que você fala. E não somente em outro idioma, até no seu isso. idioma nativo. Depois que eu comecei a dar aula de português, eu melhorei muito a dicção do português. Mas por quê? porque quando eu estou falando uhum. com os estudantes eu falo de uma maneira que seja fácil de entender eu não falo sei que tem pessoas que falam e você cara abre a boca tá, tá costurada a boca tá amarrada comeu o quê? Um, uma manga tá na boca ou seja abre a boca para falar então é aquela coisa quando você está falando entre nativos você pode falar como cortando falar palavras incompletas e tudo mais e, e falar até como e as pessoas entendem, porque eles são nativos, eles vão entender, é. mas quando você tá falando com um estrangeiro, cara, você tem que vocalizar bem, porque senão a pessoa não vai entender nada, vai pensar que a palavra que você tá mencionando aí é outra coisa, ele não vai saber, ah, que essa palavra é isso, se filho. menciona da mesma forma também, ou diferente, assim, é a mesma coisa, não sabe, então você se perde muito nessas coisas, é. mas cara, parabéns aí, são seis meses, seis meses no Brasil já. Seis Seis meses. Seis meses que é. você tá entendendo bem, você já viu os vídeos. Eu acredito que você entendeu muito dos vídeos. Você entendeu eu bem? Eu aprendi muito. Entendi e aprendi okay. muito. Ok. Mais importante também que você possa entender. para saber o nível de compreensão. Essa é a é. primeira coisa. Você entende. Depois você fala. Mas é muito importante você falar. Caramba, eu vi os seus é. vídeos eu entendi tudo. Cara. Caramba, beleza. Então seu nível está muito bom. Porque eu não falo devagar nos vídeos. Eu falo um pouco mais acelerado. Você sabe que eu sou um pouco mais acelerado, né, blá blá blá nos vídeos. É. Que é bacana porque o cara fica com a orelha assim em pé. Inter... Caramba, o que é que tá falando? O que é que tá... Fica atento. É. Não, mas aí eu entendi perfeitamente tudo. Uhum. Nos seus vídeos aí eu já entendo o que as pessoas falam. Uhum. Que Isso aí é bom, é importante. Eu acho que a única coisa que eu tenho que melhorar ainda é a fala. Uhum. Sabe, porque eu acho que... Posso falar melhor. Posso falar muito melhor do que agora. Deixa eu falar uma coisa bem simples. Cara, você sempre vai poder falar melhor. Até o um nativo vai poder falar melhor. Eu acabei de falar pra você que quando eu estava no Brasil, eu não falava bem como eu estou falando aqui com você agora. Eu falava como... Como eu quase não entendia as pessoas. Sempre o pessoal tinha problema em entender o que eu estava falando. E eu brasileiro, entende? Ou seja, não é porque você é estrangeiro, é simplesmente é. uma coisa que você tem que decidir fazer. Até no seu próprio idioma nativo. E a única forma de você melhorar a sua dicção no idioma é praticando, é falando, é treinando, é lendo em voz alta, como você mencionou, escutando, escrevendo, usando um novo vocabulário e tudo mais. Caso contrário, não, cara. Você vai, você vai ter pessoas nativas, não duras, que são pessoas que podem falar em público, são pessoas que você pode colocar pra falar em público e, caramba, esse cara fala muito bem. Porque Articula bem, você usa muitas palavras e tudo mais, vocaliza bem. E já tem outras pessoas que você fala, cara, não, não, é. não, não. esse cara não pode falar em público, porque ninguém entende nada, o cara dá um <risos> milhão de voltas pra falar uma coisa. No é um perigo, né? Isso, ou seja, então acontece, não se trata do idioma que você tá aprendendo, mas do que você faz com o idioma, que você já, já sabe o que você tá aprendendo também. Se você quer avançar, você tem que fazer a mesma coisa que você faria no seu idioma nativo. Muito simples. Quer, quer aprender vocabulário? É. Leia mais. Quer aprender a falar melhor, escute e fale mais. É. Simples assim, não? Óscar. Simples. Uma pergunta: você tem alguma pessoa que que foi para o Brasil com você durante esse mesmo tempo assim e você notou uma diferença na, no avanço do, do idioma assim, como que não aprendeu tão rápido ou que aprendeu muito rápido ou geralmente as pessoas em seis meses já está falando assim como você? Eu acho que a maioria é gestão, sabe? Uhum. Como eu falei antes, a maioria dos meus colegas são africanos. Uhum. Eles têm um maior... Um, um, como como assim? Tipo, eles têm mais, mais problemas para falar. Sim. Mas eu vi uma melhora em eles que é incrível. Uhum. Mas eu acho que seis meses é, é bom, pra porque eu estudei, né? Estudei alguém, muito alguém, aí... Eu... Alguém que fala espanhol, seis meses... Perfeito, assim, para você aprender bem, Sim, entender para estudar todos os dias. Então, cara, é isso aí, muito obrigado por participar. <risos> já acabei aqui, já estou sem mais perguntas. Quem tiver dúvida pode deixar aí nos comentários também, que com muito prazer eu ou Oscar também pode responder. E até mesmo outras pessoas que já foram para o Brasil, já estudaram no Brasil, elas podem deixar uma, um comentário aí também. Uh, a última coisa que eu queria perguntar aqui, que eu esqueci de perguntar, Oscar, qual, qual foi a, a organização que você usou para viajar para o Brasil? Para ganhar essa bolsa de estudos? Para que as pessoas possam acessar também. É e... é, é um programa de estudantes. PECG. É isso aí. Ok. Então, eu vou, deixar, eu vou pedir a página, eu vou deixar aqui na descrição também do vídeo, para o pessoal que tem interesse também, se tá quiser bom. fazer uma uma solicitação para receber uma bolsa de, de estudos, para estudar no Brasil, em qualquer lugar, eu imagino que tem para várias partes é. do Brasil. E é isso aí cara, queria agradecer aí pelo seu tem. tempo e tudo mais, se você tiver alguma consideração final para fazer aí para o pessoal que está vendo. É, bom, já para a tá obrigado pelo convite, eu gostei, adorei da entrevista, tá muito Bacana. obrigado. É sempre bom estar tá compartilhando aí, com pessoas aqui. Quem quer aprender português, é, quem quer aprender português é só ver os vídeos e ter essa atitude, né? Uhum. Aí, será que eu posso dizer alguma coisa para minha mãe aqui, para o meu pai? Claro, tá, tá claro. Aí, o vídeo é público, tá. é para todo mundo. Mãe, pai, eu eu amo vocês. Obrigado. Os meus irmãos também, tá? Eu amo vocês. É isso aí, tá? Né? Obrigado pelo convite. Beleza, beleza, cara. Eu agradeço aí outra vez e espero que você desfrute mais e mais aí aproveite a sua estadia no Brasil que vai ser muito longa e quem sabe a gente se encontra no Brasil né muito em breve eu estarei dando uma passada pelo Brasil <risos> e quem sabe a gente não se encontra por lá né Tomara que sim por aí no Brasil beleza? Tomara que sim é um abração cara beleza cara valeu mesmo aí por participar igualmente valeu? tá tchau tchau tá valeu, valeu pelo convite. tchau De nada tchau